Ocorreu assim a Aldarion a ideia de que encontraria madeira na Terra-média, e lá buscaria um porto para reparar seus navios. Em suas viagens pelo litoral, ele observava com assombro as grandes florestas, e na foz do rio que os Númenorianos chamavam Guathir, Rio da Sombra, estabeleceu Vinyalonde, o Porto Novo.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 aqui no YouTube. Vinialonde era um porto fundado por Aldarion e os Aventureiros na Foz do Guathlor. Foi um dos primeiros assentamentos construídos pelos Númenóreanos na Terra-média e sobreviveu, pelo menos em parte, na Terceira Era, como o porto de Vinha Vinialonde é a palavra em Quênia para Porto Novo, sendo um composto de Vinya, Novo, mais Londe. Refúgio. Vignalonde foi fundado pelo príncipe herdeiro de Númenor, Aldarion, no estuário do rio Guaflo, entre 750 e 800 da Segunda Era. Foi o primeiro assentamento permanente dos Númenorianos na Terra-média. A partir daqui, a Guilda dos Aventureiros de Aldarion começou a colher a madeira local para a indústria de construção naval de Númenor era um de seus principais estaleiros, alimentado com o um corte imprudente de árvores. Dentro de alguns séculos, o desmatamento das regiões periféricas de Enedwaith e Minhiriaith tornou-se cataclísmico, irritando a população nativa local, e eles começaram a revidar com ferocidade crescente, destruindo o refúgio várias vezes e frequentemente queimando os grandes armazéns de madeira em ataques repentinos. Na época da Guerra dos Elfos e Sauron, no meio da Segunda Era, esse Porto Novo tornou-se muito bem estabelecido, e seu nome mudou ao longo dos mil anos intermediários para Londdyr, o Grande Porto. Como tal, foi uma das duas cabeças de praia das Forças Númenóreanas em Eriador que foram usadas para apoiar os Elfos por volta de 1700 da Segunda Era. Seus estaleiros estavam sem madeira após a guerra, já que as forças de Sauron haviam queimado quase tudo o que restava em Enedwaith e Minhyriath. Uma vez que seus estaleiros de construção naval não eram mais praticáveis, sua importância diminuiu, e a fome númenóreana, por cada vez mais riqueza mudou o foco para o estabelecimento de novos portos ao sul, Pelargir e Umbar. Depois disso, o Ancoradouro se tornou um dos principais portos da Terra-média e era conhecido como Londdyr Enith, ou Grande Porto do Meio, já que ficava entre Pelargre e Lindon. Apesar disso, Númenor ainda manteve o tráfego no Guathlo até a cidade de Tharbad. Vinyalond e Londdyr são diferentes nomes que aparecem em textos diversos. Mas Christopher Tolkien identifica ambos os nomes para o mesmo local, pois ele considera que o novo nome se refere a uma época muito posterior, após a construção de Pelargir. Então é isso, pessoal! Vinyalond teve uma grande importância como porto Númenoriano na Terra-média durante a Segunda Era. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então, quem esqueceu de curtir, deixa o um gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, no Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico,